Pô, tem umas plantinhas boas aqui pra cobrir, não tem não, velho? Ah, essa porra acho que tem um monte que é veneno, cara. Toma mais dano. Mais enche, mais enche, pô. Pegando tudo que eu acho na frente, filho, de carne. Ai, porra, comeu... Ai, fudeu, viado. Comi a plantinha, ficou tudo preto. Vou morrer. É, <risos> é. é. é eu tô comendo a plantinha aqui, ó. Vai cobrir essas plantinhas aí. Essas plantinhas violentas aí, hein. Seguindo uma 15 aqui, é doente. Todo deixa mundo seguindo nem o e sabe pra onde, está indo. Gameplay, entretenimento e diversão: você só encontra aqui. Quer deixar um o Pra Vai direito. ali um barco. Barco? barco? Será que dá pra andar aquele barco ali? Caralho! É, tem barco, galera, dá pra construir barco. Aí então... aqui é uma praiazinha boa pra não é fazer não é fazer Tu é gay, mano? Deixa eu salvar aqui. Vem, falta dois, falta dois. Pera aí, eu tava salvando. Que isso? Tô morrendo. Salvei. Que isso, eu morri. Vai pros seus porra. Eu morri, viado. Ah, meu Deus, cara. <risos> no chão aqui. O bagulho aleatório, mano. Caralho, coitado do chupacu. Foi estuprado, viado. Foi machadado a pia. Onde eu Puxa é, cara. Vamos ah? lá. Oi, Gérico, a porra do bagulho, cara! Deu o que, filha? Caralho, tu vai falar? Infecção. Toma no. Para, p... <risos> Como é que é o nome? Fala! Chupacu! Qual <risos> é, cara? Para, eu me defender, chupacu não eu tô cheio. é do bom ficar falando aí do nada, mesmo. chupacu, chupacu! <risos> É, chupa que foi Que Fica de escola. Falando com Bem-vindo, chupa lá Rapaz. Tem um dedo pendurado aqui, velho. É. Nossa, tem vários dedos. É caverna? Ah, dedo. lá em cima também tinha um Eu entrei dentro da caverna. <risos> Tô na corda. É. <risos> Pô, acho que eles não descem, não, né, Mudou aí, porra! Filha da puta! Ai. Tem vários, tem vários. Aqui. A eu Entra! Tô... Entra! Entra! Eu tomei tô... tô... tô... tô... tô... uma porrada viado. Ah, eu tomei uma porrada. Fudeu. Ah, morreu. Me tacou fogo. que merda. Cai no chão. Caralho, cara. Eu fui parar mó longe, cara. Aqui tá aqui do, do... lado. Eu vou descer tudo na caverna. Ah, hum, é bizarro, cara. Como que eu fui parar longe? Eu tava na porta. Sobe em árvore. Ah, esse aí eu já sabia. Dele subir. Cara, é ele subiu. A ele subiu nessa pedra aqui, cara. Esse é um problema. Cara, fazer uma combadeira? tá girando no tronco, porra. Que isso? Que porra, é essa, mano. Que isso, cara. Vai, porra. Vou tacar aqui perto. Cara, achei que ia subir, mano. Vou tacar aqui perto. Faça aqui. Cara, vai dar dor na gente, hein. Coitado. Taca aqui perto, não. Eita. A gente tá destruindo tudo. Caraca, cara, tão quebrando o muro. Tão quebrando o muro? Puta puta. Pô, é, viado. Deixa não, viado. Porra, que isso, cara? Eu vou arrumar o muro. <risos> ele se na de dele, Meu Deus, caí, cara. Me tá aqui, bem. primo. No mesmo lugar daquela hora. Descendo o coisinha. Ah, tô indo aí. Ah, com monte de coisa, coisa, cara. Agora tu não vai lembrar. Mas na hora tu queria comer. Caralho, você mas quando esse... você... Apareceu do lado lá defendo a lança no cu do chupacu, cara. Tem dois ali. Três. Quatro. Tá aparecendo uma porrada. Tem quatro. Então, chama de pra madeira. Tem, tem pouco. Geralmente tá aparecendo mais. Isso, fica entre as armadilhas aqui. Pera Até aí, que gente. não apareceu mais o grandão, né, primo? Porra, então. É normal. Vem, filha da puta. Olha ah lá. Morreu. Essa armadilha é muito boa, viado. Eita porra, mano. Filha da puta, mané. Morreu os dois. Caralho, em um. Eles Morreu. travaram ali pra caralho. Vai cara, muito bom. Tá mais de boa pra caralho ali. Porra Caraca. que é isso. Mano. Matamos vários chupacu.